para o quadro, gritando com o quadro, olha a merda, a calmetão é a sua, você destruiu a minha vida, ah! ela está tipo batendo, completamente descontrolada, nesse quadro, você vê os seus pais na frente da, da, dessa mulher, tipo, moça, quem, quem, o que, que você, que você está fazendo, e o, e, o, e o montel, pelo amor de Deus, vai